Olá, Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, estou aqui para vos mostrar, basicamente, Tralha. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, vocês já sabem como é, pessoal, deixa já um grande gosto neste vídeo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 mostrar coleções, então hoje estou aqui para vos mostrar a tralha que eu gosto de acumular. Eu, como boa colecionadora que sou, como boa acumuladora que sou, gosto sempre de trazer memórias, coisas dos sítios, dos lugares onde vou. Então, como vocês também sabem, eu e o César fomos à Premiere The Rings of Power em agosto do ano passado, a Londres, e durante esse tipo de eventos, são dados alguns brindes aos convidados. E nem são prendas, por assim dizer. Por vezes são apenas artigos uh, consumíveis, publicitários, como água. E eu, basicamente, trouxe de Londres tudo aquilo que foi oferecido. Porque, como a minha mãe diz, oferecido até pedras. E, pessoal, este vídeo não é para discutirmos se a série é boa ou não. Se eu gostei da série ou não, nós já temos muitas lives sobre isso, muitos vídeos sobre isso, e ainda vão sair muitos mais vídeos sobre a série. E, portanto, é suposto este ser um vídeo mais divertido, onde eu vos mostro... Um pouco mais da minha coleção, porque eu já vos... Eu um dia trago-vos tudo, tudo isto que está aqui, ok? Está prometido. Só que quem é colecionador como eu, sente que a coleção nunca está completa e então nunca está pronta para ser mostrada. Mas eu um dia prometo-vos que trago a minha coleção. Então, para aproveitarmos esta sexta-feira, eu pensei, que não vou-vos mostrar aquilo que eu trouxe de Londres. E é para isso mesmo que aqui estamos. Praticamente, tudo o que eu trouxe de Londres está aqui neste quadradinho, mas... Antes de aproximarmos a câmera, vamos virar a câmera, porque tenho aqui algumas coisas na parede que vos quero mostrar também. Isto aqui, pessoal, é o que eu chamo a minha Wall of Fun, porque para além de ter aqui memórias da Premiere de Londres, tenho aqui também a minha foto que eu tirei com o Manu Bennett na Comic Con de 2021, aqui em Lisboa, e o objetivo é encher esta parede ainda mais. Por enquanto, ela está só assim e vamos agora aproximar a câmera para eu vos mostrar tudo com mais detalhes. Vamos começar então aqui por esta moldura, onde tem aqui dois tickets, dois bilhetes, dois convites. Este aqui era o bilhete para nós podermos entrar no cinema e assistir aos dois primeiros episódios da série. Então é assim neste azulinho do Prime Video, tem aqui os horários, uh, o local que é o Cineworld World Leicester Square e depois aqui temos o, o convite para a After Party que foi no British Museum uh, à noite, aquilo estava fechado para nós, para, para os convidados e também para os atores e para as suas famílias, então foi uma cerimónia incrível, foi uma festa muito boa. Nós não podemos tirar fotografias nem chatear muito o, os atores, não é? Porque eles também estavam lá com as famílias deles, também estavam a aproveitar o momento, então foi mais para estar ali, a descansar, falar um pouquinho com eles também, a comer e a beber, e eu comi e bebi muito também, e adorei. Depois, aqui temos uma montagem que eu decidi fazer com as fotos que consegui tirar com atores e como pessoal da série, lá no evento, lá na Premiere, eu tinha feito uma montagem que o César disse que estava horrível. Então, ele pegou naquilo que eu tinha feito e melhorou vezes 10. Então, temos aqui as fotos que conseguimos tirar. Temos aqui os atores. Para além disso, temos também o John Howe. A Lith McPherson, que é a Dialed Coach. E temos aqui também o Bear McCreary, que é o compositor não é, da banda sonora. Então, colocámos neste fundozinho de madeira do de Rings of Power, aqui o logo da série, Leicester Square London 2022 World Premiere First Season Isto aqui não é nenhum brinde do evento mas é uma memória não é? que eu decidi colocar aqui na minha Wall of Fame Para além disso, aqui temos também o, um póster que estavam a dar no evento, uh, logo ao início do, do evento e nós assumimos logo que era para os atores assinarem e temos aqui alguns autógrafos então temos aqui o Bear McCreary temos aqui a Morphe, Temos aqui, uh, este aqui parece que foi assinado pela Disa, mas não foi a caneta que fugiu, o Caleb Brimbor, que assinou com Caleb, com Prata, Owen Arthur, uh, Markella Kavanagh, Ismael Cruz Córdoba, Daniel Wayman, o Muafidin Moafidin, e depois aqui o Charlie Vickers, e depois também o John Howe. E depois, como vos disse, aqui tenho também a foto que tirei com o Manu Bennett na Comic Con de 2021, em Lisboa, e depois tenho aqui também o meu calendário de 2023, que uh, é dos senhores anéis do Peter Jackson, e esta então aqui é a minha humilde wall of fame, que está ainda um pouco vazia, não é? E o objetivo é um dia preencher isto com mais fotos, de com doquinistas, com atores, pessoal que trabalha na série, nos filmes, quem sabe, quem sabe quem poderemos colocar mais aqui, não é? Então é o que temos por enquanto e é humilde. Agora sim, vamos ao que está aqui no quadradinho e vamos começar pelo mais importante, que são as pulseiras que nos deram logo ao início também para o evento, para além dos bilhetes que eu já vos mostrei, os convites. Então, basicamente, tínhamos uma pulseira para ver os episódios no cinema e uma, e uma pulseira para a passadeira vermelha, para a red carpet. Então, para irmos para a red carpet, tínhamos uma pulseira e para, irmos para, para podermos entrar no cinema, tínhamos outra pulseira, havia várias destas pulseiras de várias cores, porque haviam vários tipos de convidados, não é? havia aqueles que estavam abaixo de nós, por assim dizer e havia muita gente que estava acima de nós aquele pessoal bem VIP, VIP, VIP que, aqueles famosos que são só famosos porque têm dinheiro sabem, vocês nem sabem que são porque são pobres então havia muitos, muitos convidados e, muitas, e várias cores de pulseiras então estas eram as nossas, elas eram um trabalho a tirar porque isto prende aqui com os dentes mas eu consegui tirar as do César e depois tirei também as minhas. E então nós guardamos. Eu acho que o César também tem as dele guardadas. Ele também gosta de guardar coisas, não tanto como eu, mas... É isto. Começamos aqui pelas pulseiras. Depois, na passadeira vermelha, tínhamos a água. Água nestas embalagens de Tetra uh, E eu trouxe porque diz Rings of Power. E é assim, pessoal. Eu sei que guardar... Uh, embalagens de água e de e estas coisas, é lixo para muitas pessoas. Eu sempre colecionei latas de Coca-Cola e latas disto e daquilo, e embalagens disto e daquilo, então para mim é normal, tá? Não, não, não, sejam, não sejam maus para mim, por favor. Depois, temos aqui também este pino, que é uma estrelinha, uma estrela, élfica, a estrela que, que representa os elfos na série. Isto estava a andar também na passadeira vermelha, eles tinham vários, tinham o, o martelo dos anãos, Acho que tinham aquelas lamparinas dos, dos, dos Arfuts. Tinham também um sol no que era muito bonito também. E tinham também ainda aquele símbolo do Sauron, que depois era assim um mapa de, de Mordor. Mas eu achei que este era o mais bonito, então trouxe a estrelinha dos elfos. Depois, quando fomos por fim para o cinema, na nossa cadeirinha do cinema, estavam assim estas coisinhas. Tínhamos uma placa a dizer reservado, e se era para trazer ou não, eu não sei, mas eu assim que vi esta placa que isto é, é duro, eu, eu disse, eu vou levar isto, eu vou levar, e trouxe, e aqui está, a placa a dizer reservado, não é? E era muito mais bonito, se tivesse aqui a Inês mas pronto, assim já é bonito na é mesma. Deixem-me só colocar novamente aqui, tínhamos um pacote de pipocas, que obviamente eu também trouxe, assim, também neste tom preto, com o logo da série, e tínhamos mais uma água. E para vocês verem, como eu, como eu não sou assim tão maluca, eu tive duas águas e só trouxe uma. Bem, Vê? bem, como ainda há limites para a demência? Então eu uma deitei fora, né? Uh, tanto as pipocas como isto vieram palmados na mala, não é? Uh, para caber. Porque uh, se vocês vissem como é que a minha mala veio de Londres, vocês tinham um eu, eu tenho uma mochila... de Tinha, coitada. Uma mochila de tipo aquelas de campismo assim grandes às costas, por acaso dos Metallica então esta t-shirt é, é uma homenagem da minha mochila que perdeu a sua vida em Londres porque uh, o César trouxe livros de, de, do Brasil para mim, a mala veio cheia uma asa da mochila partiu-se eu tive de deixar lá os sapatos sim, eu deixei os meus sapatos em Londres porque tinha uns parecidos aqui então, ou eram livres ou eram sapatos ou era água ou eram sapatos e os sapatos ficaram lá, assim. eu fiz isso é ridículo também, pode ser, mas pronto nós já, já aceitámos que há muita coisa que é ridícula vamos, vamos só aceitar e então eu vim com tudo isto atrás, julguem se não quiserem, não julguem se quiserem, julguem depois, no cinema, tínhamos também lá este, esta embalagem de Kit Kat e o Kit Kat é dos meus chocolates favoritos de sempre então estava numa caixinha assim maior, puxada, preta essa eu não trouxe tá? A deixei lá, e então era assim e abrimos e temos aqui dois KitKats, porque o, o KitKat lançou uh, embalagens, pronto, da série, não é? Só que eu nunca vi cá nada em Portugal, então só tenho mesmo estas duas temos aqui o Celebrity Board e a Diza eu nunca vou abrir isto, tenho medo de que no verão isto fique tudo mole, mas eles vão ficar aqui para sempre, e a caixa é muito bonita porque é assim neste tom preto fosco tem aqui assim este hot stamping neste vermelho brilhante e aqui tem também odd stamping em baixo relevo também aqui o vermelho e aqui the time is near for an epic adventure in Middleheart. but legendary journeys require legendary snacks e depois a dizer que aqui encontramos uh, duas edições exclusivas do Kit Kat forjadas com os quatro da Nestlé então eu gostei muito e está aqui fechado para sempre nunca vou comer porque vou guardar isto para tudo sempre mesmo com os quadros, fico todo mole e depois fico tudo deformado mas é isto então, o meu cantinho aqui de, de um bom momento que eu passei na minha vida, porque de facto a Premiere foi foi incrível mesmo eu sou, agradeço muito a oportunidade que tive, não é? E uma pessoa trabalha também todos os dias para isto, não é? Então é assim e é isto pessoal por hoje ficamos por aqui eu espero muito que tenham gostado deste vídeo, assim, um pouquinho diferente, onde eu vos mostrei um pouquinho da minha coleção, não é? E também aqui no formato diferente, porque eu estou sempre aqui sentada na, na secretária, não é? Na minha cadeira. Então também para testarmos aqui um pouquinho os cenários, quem, quem sabe eu volto a gravar, assim, aqui também, ou, ou mais para aqui, ou mais para ali. Então eu espero mesmo muito que tenham gostado. Eu em breve prometo-vos trago um vídeo da minha coleção, porque agora finalmente, agora há coisa é de poucos meses, não é? Que eu tenho finalmente um quarto fechado para ter a minha coleção, os meus livros, os meus bonecos, então estou muito feliz. Por isso já sabem, se ainda não o fizeram, deixem like no vídeo, comentem aqui em baixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Não se esqueçam que também se podem tornar membros aqui do canal e deixar aqui em baixo um valor de mais ou um obrigada. Não se esqueçam que também nos podem seguir através das nossas redes sociais e passar também pelo nosso site tokentalk.com.br. Também nos podem ajudar comprando através dos nossos vídeos da Amazon ou através da nossa página do.